Segunda hora, de oficial de trabalho. Para quem está procurando emprego ou pensando em mudar de profissão, um setor que está cheio de oportunidades é o de mecânica de carros. Para se dar bem nesse mercado, que oferece bons salários, é preciso ter boa qualificação. Menino bem trajado, na condição, contando dinheiro, no pescoço já tem mais de... Se deixar, o Gabriel passa o dia inteiro assim, cantando e consertando motor de caminhão. Esse é o entusiasmo de quem, aos 19 anos, já sente segurança no futuro profissional. Eu estou ganhando um salário por conta da, do aprendizado aqui no Senai. Assim que acabar meu curso, eu fico só na empresa como aprendiz, aí a carga corta na metade, o salário corta na metade. Chances de empregado. Isso. Para ser um bom mecânico, tem que ser curioso e gostar de dificuldade, de resolver problema. O motor aberto, para o Matheus, é um passatempo. Eu gosto. É uma profissão desde pequena, né? sempre admirei. né? O Senai oferece vários cursos na área de mecânica então, e alguns são de graça. Se engana quem ainda associa a profissão de mecânico com graxa e esforço físico. Esse trabalho está cada vez mais moderno. Praticamente todos os serviços são monitorados por computador. O profissional da área automotiva ele tem que estar ligado em informática, um pouco de inglês, e estar ligado em novas tecnologias. Hoje, 80% envolve eletrônica no automóvel. A média salarial da profissão depende da área. Um lanterneiro pode ganhar de R$ 2.500 até R$ 3.500. O salário de um pintor varia de R$ 3.500 a R$ 5.500. O martelinho de ouro é um dos que tem o maior rendimento, entre 6 mil e 10 mil reais. E se o profissional tiver qualificação, o mercado de trabalho pode recompensar muito bem. Essa oficina tem 11 funcionários e o dono abriu duas novas vagas para mecânico geral. Juntando salário e comissão, no um mês muito bom, a pessoa pode tirar até R$ mil reais. O problema é que profissional com qualificação e experiência... Está sendo raridade. Está a desejar o, a mão de obra qualificada. Já tem mais de cinco anos, né? Muitas das vezes eu tenho o, o, o rapaz, a pessoa que executa o serviço, mas não tem a qualificação adequada. O Alessandro trabalha com pintura automotiva desde os 15 anos. Hoje, aos 26, diz que está satisfeito com a profissão. Mas ele quer mais. Querer ganhar mais, estudar e aprender coisas para evoluir a minha profissão. Se brincar, até eu vou falar.